final da Liga dos Campeões Liverpool versus Real Madrid Hoje às 4 horas e tem várias casas aqui oferecendo apostas gratuitas. Algumas são gratuitas realmente, não precisa fazer nada, e outras precisam fazer algum depósito. Em outros casos, também precisa fazer alguma aposta. Aqui nesta casa, nós temos a aposta gratuita de R$10,00, apresentada no último vídeo, não precisa fazer nada. Basta vir aqui nesta promoção Receba sua aposta grátis de R$10,00, clique em participar e pronto, já está participando e ela vai estar em sua conta. Basta você conferir se realmente está aí. Para isso você vai no jogo da Liga dos Campeões Clica aí no Mercado Qualquer Depois que abrir, clica em Valor Normalmente ela não vai estar aqui, então vai ser necessário atualizar depois de atualizar, nós voltamos novamente aqui no jogo Liverpool-Real Madrid e está aqui a aposta grátis, basta utilizar. Mas você viu aqui quando eu cliquei em promoções, que tem outras promoções para este mesmo jogo. A primeira aqui, esta promoção em que você aposta R$50 e ganha uma aposta gratuita de 25 reais. Os requisitos aqui são, é necessário fazer uma aposta de R$50 na final da Liga dos Campeões em uma cotação de no mínimo 1.70 e ganhará 25 para utilizar em algum jogo do Brasileirão. A outra promoção que também temos nesta final é necessário fazer duas apostas de 10 em uma cotação mínima de 1.70 e irá ganhar 5 reais para o jogo da finalíssima Itália vs Argentina. A diferença desta promoção é que a aposta na final deve ser feita ao vivo para ter direito aí a ganhar essa aposta gratuita de R$ reais. Próxima promoção é na casa KTO. Esta promoção aqui não está visível aqui no site indo em promoções. Para você visualizar essa promoção, você tem que ir no seu e-mail caso você tenha uma conta aqui na KTO. Nesta promoção aqui, você tem que fazer uma aposta de no mínimo R$ 25,00 com a cotação de R$ 1,80. Tem que ser no mercado do resultado final, ou seja, quem vence Liverpool, Real Madrid ou empate. Depois de cumprir esses requisitos, você ganhará uma aposta gratuita de até R$50. R$50 porque a KTO paga R$ por cada gol que sair na partida, até o máximo de 5 gols. Prorrogação não conta, muito menos pênalti, só conta os 90 minutos mais o acréscimo. Esse jogo fica 0x0, aqui em termos e condições não fala nada sobre isso, mas... Acredito que se ficar 0 a 0 ninguém recebe a aposta gratuita. Então os requisitos são esses: apostar R$ 25 e uma cotação de 1.80 no mercado pré-jogo do resultado final e aguardar aí sair alguns gols para ganhar algumas free bets. A outra promoção aqui é na SportsBet.io onde você aposta R$ em uma cotação de 1.80 e tem garantido uma free bet de R$ 25 reais, mais o valor do minuto do primeiro gol. Então como exemplo aqui, se o primeiro gol sair aos 65 minutos de jogo, a freebet será de 65 reais mais os 25 reais oferecidos, que dará 90 reais. Se o primeiro gol sair apenas na prorrogação, também conta para a promoção. Então por exemplo, se sair no último minuto da prorrogação, 120, então será 120 mais 25 reais, somando aí 145 reais de free bet. E se o jogo ficar 0 a 0 for para as penalidades valerá esse essa freebet de 25 reais então 25 reais de freebet é garantido lembre-se se você for participar de clicar antes de colocar suas apostas e a última promoção aqui na BetMotion, não é uma promoção de aposta gratuita é uma promoção de 100% de bônus até 200 reais especialmente para esse jogo ou seja essa promoção então só vale para o dia 28 do 5. Resolvi incluí-lo aqui também porque em todos os sites nós temos bônus de 100% só quando cadastramos. Em algumas oportunidades como esta por exemplo, temos este tipo de promoção que também oferece 100% de bônus. Como no caso aqui da BetMotion. Eu já ia me esquecendo, mas também tem a Betano, que está oferecendo uma promoção também neste jogo, vindo aqui em missões. Bom, e como podemos ver aqui na Betano, ela está oferecendo 50% do valor total da sua aposta, até 100 reais em apostas gratuitas. Essa aposta gratuita de 50% que recebemos fica disponível para utilizarmos no jogo ao vivo, no mesmo jogo, Liverpool vs. Real Madrid. Então aqui na Betano também podemos ganhar até 100 reais em apostas gratuitas. Então essas são as promoções para o jogo da final da Liga dos Campeões. Boa sorte nas suas apostas e até a próxima.